A obra vamos construir duas caixas de brinquedos, uma para cada gêmeo. e para isso precisamos de um planeamentozinho, não é? Olá. Então eu já trouxe, Sr. Carlos, um desenho do que é que eu quero fazer. Basicamente é um caixote para dar a pipa, não é? Um retângulo com uns pezinhos. E depois aqui, uma divisória entre elas, que é para distinguir uh, os brinquedos grandes dos pequenos, por exemplo. Para, para ser mais fácil de encontrar do que ser tudo ao molho, em Deus, okay. não é? Para isso precisamos, eu fui buscar ao do Merlin, as placas de madeira. Eu escolhi pino, não é? Como vê aqui, olha, pino. Daquele básico, não é? E vamos construir. Isto é uma lateral, depois vamos colocar um topo, aqui. Depois vamos precisar de outra lateral. Ainda consegue? e depois o nosso fundo. Está a ver, Sr. Carlos? Olha aqui, o fundo impecável. Pronto, basicamente temos que unir estas, estas, estas madeiras para que fiquemos com o nosso pérola Depois, este como é o nosso fundo, aproveitamos e trouxe estes pés do Louis Merlin, que são neste preto, e vamos colocar um pé em cada canto, não é? Que lhe vai dar um look assim um bocadinho mais industrial. Não é? Fazemos assim. Quatro pezinhos. Tu já está Calma, feito. mas ainda não está nada feito. Depois ainda há um pormenorzinho que é, eu quero nas laterais, para distinguir a caixa do Vicente e a caixa do Lourenço, eu vou fazer um decalque em cada lado e uma das caixas vai dizer Vicente, a preto sobre a madeira e outra vai dizer Lourenço, a preto sobre a madeira. E ainda tem mais um pormenorzinho, senhor Carlos. Jeito pormenor disto, que é, eu quero colocar aqui com esta corda nas laterais fazer uma espécie de uma pegazinha, vamos fazer dois furos, damos um nozinho de lado e fazemos duas pegas, no final, velatura em cima. Muito bom, com tanta justificação, o que é que falta agora? Mas vamos à obra! <risos> O que estamos a fazer neste momento é fazer as guias para o parafuso entrar. Isto porquê? Porque se metemos o parafuso sem fazer a guia, o que vai acontecer é que o parafuso é grosso, vai expandir a madeira e há a possibilidade de esforços de rachar. Estou a trabalhar com a parafusadora com uma velocidade muito baixa para o parafuso entrar lentamente, de maneira que não rache e depois Antes de terminar, convém dar só um toquinho para parafusificar a face de maneira que ninguém saia hoje. Pronto, já temos aqui a caixinha feita, não é? E agora isto não há, não há aqui muita ciência, isto é um decalque normal. Basicamente eu escolhi as letras no computador. Fiz no computador, imprimi, ampliei para o tamanho que eu queria e depois, no papel vegetal, fiz o decalque de um dos lados e agora, aqui, já só tenho que fazer o decalque do outro lado para me, para -me passar o lápis para a madeira. Bom, agora é que vem a parte mais importante disto Vou facilitar a vida à Rita. Fica uma dica lá para casa, como isto vai ser pintado muito ao pormenor, como o pincel tem um pêlo muito grande, que nós vamos fazer é pôr um bocadinho de fita para o pêlo ficar, ficar um bocadinho mais uh, rijo, de maneira que quando se pintar, a precisão ser maior. Exatamente. Já sei que a Rita já tem umas luvinhas... Estou completamente equipada. O pincel... <risos> e agora a pressão de estar tudo a ver, não é? E a tinta.